like a shit, like a waste of space, I feel like this, I have no time. I think I'm a waste of time. I'm not alone, Or I am a waste of you love me? Maybe I just have to... dai não nessa track com algo um mais pesado Com um todo estranho, até meio embaçado Tenho muito a falar, talvez nada acrescentado O que eu me importe muito, quero mais é estar bem comigo mesmo Sente vida nas minhas veias, coisas que eu não consigo Seguindo pessoas bestas, 16 anos de vida e muita merda na cabeça Mas quem que está errado nesse mundo, de certeza mar de solidão Acenda um cigarro e sinta todo os seus vãos, as pessoas te perguntam como as coisas vão. Você não sabe as respostas, quem vai dizer? Então, o dia está claro, um clima agradável. Porque você se tranca no seu quarto isolado? Incapaz é até mesmo de me terminar uma linha. Quanto mais eu tento fazer sentido, isso fica a inicia. E espere outro dia Acorde abalado com os problemas do passado mais quem disse que isso ajudaria Empurre, empurre, empurreia é com olho Todos os seus problemas inexistentes E embaixo do seu tapete que isso vi sua inocência se esvairando bem na sua frente Eles dizem que se foda o passado que importa é o daqui pra frente Mas o que você vai fazer pra mudar o daqui pra frente? Mais solidão Acena um cigarro e sinta todos os seus vãos As pessoas me perguntam como as coisas vão Cê não sabe as respostas, quem vai dizer então? Eu que não, não arrisco mais nessa porra Quero mais é que se fora, que se foda Tomando a dor de 11% é tão incompetente Só a porra de um doente Todos os meus elementos Pra não perder a minha mente E eu já falei demais, os manos já riram demais Tanto porque eu decidi falar que vinha na porra da minha cabeça ah. Quem vai se encarar? O dia está. Down. Chirando Assim estão doendo Meus pais acham que eu tô louco Só quero dar um adendo Meu pau tá doendo Que merda é essa é Gostou do meu som Eu não tô te entendendo Desde quando a minha intenção Foi agradar um bebê em isento o tempo inteiro, tô insano o tempo inteiro, não consigo mais distinguir o que é falso e verdadeiro, sinto o meu corpo derretendo, sinto o meu corpo derretendo, sinto o meu corpo, eu sinto o meu... eu preciso de um abraço, mas eu não quero, não, eu nego, eu nego o falso amor, isso não existe, só me traz mais dor, remoendo o passado, me afogando em momentos bons, momentos que não voltaram. All <sighs>